Quem é o Andrei? O Andrei é uma pessoa sempre em busca de conhecimento e mais do que isso, é uma pessoa que quer realizar o seu propósito, quer contribuir para o desenvolvimento das pessoas para que elas tenham resultados e sejam felizes com isso. O que, que te chamou a atenção no totti O que me chamou a atenção no totti é exatamente a possibilidade de... É, materializar, de concretizar esse propósito, a poder contribuir com as pessoas, transmitir a esse desejo de realização de propósito ao mesmo tempo somar, receber das pessoas também essa oportunidade. Como é que foi a experiência do Tote? Você chegou segunda vai embora amanhã, o que, que você leva desses desse, dias aí que você teve com a gente? Experiência fantástica experiência fantástica e networking de maior qualidade, porque são pessoas magníficas, eu brinquei dizendo assim, são oito cabeças, é um, é, não é monstro porque é bonito, então é uma arquitetura de oito cabeças, lindo, divino, maravilhoso, a troca de conhecimentos, o compartilhamento, a, a gente ganhar experiência né, com todos ali contribuindo e a oportunidade também de ter contato com a metodologia, né, da Global e conhecer o Cláudio, obviamente.